Você sabia que você pode gerar uma excelente renda extra apenas através do abastecimento do seu veículo? É isso mesmo, hoje eu vou te mostrar na prática como nós conseguimos faturar quase 20 mil, reais, aproximadamente 19.600 reais, apenas aproveitando essa oportunidade, que é gerar renda extra através do abastecimento do veículo. Eu sou Elias Leles e nesse vídeo vou te mostrar o passo a passo de como nós fizemos isso. Já adianto para vocês que aqui no nosso canal nós ensinamos como é possível gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. Sejam todos muito bem-vindos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Se você gostar desse conteúdo, compartilhe para que a gente possa chegar a alcançar a mais pessoas. Então vamos lá, como que nós conseguimos fazer isso? Nós conseguimos isso através de uma promoção entre a KM de Vantagens, que é o programa de fidelidade das redes da Rede Piranga em parceria com a Latam PES. Essa promoção é uma promoção que está vigente na data de hoje. Como que funciona essa promoção? Basicamente, funciona da seguinte forma. Você ganha um bônus a cada lote, a cada 50 km que você tem acumulado lá no KM de vantagem, cada 50 km que você transfere para o programa de fidelidade da companhia aérea Latam, que é o Latam PES, você ganha um bônus para isso. Esse bônus é de 40%. O que que isso faz? Isso faz com que possibilita que a gente aumente nossos ganhos, aumente nossos lucros. Porque Eu vou ter um bônus para fazer essa transferência. Então se eu tenho mil pontos, mil, é, é, numa condição normal, eu iria acumular mil pontos. Nessa promoção agora eu vou acumular o quê? Mais 40, eu vou ter mais 400, 40%. Então eu vou ter mais 400 de bônus. Então eu vou mostrar vocês aqui é, o passo a passo dessa promoção, só para vocês entenderem, para você ver se faz sentido, de acordo com a sua realidade, e como que nós conseguimos gerar mais de quase, aproximadamente 20 mil reais, 19.600 reais apenas com essa oportunidade? Então, essa é a promoção vigente na data de hoje que estou gravando esse vídeo. Esse é um dos melhores programas de fidelidade das redes de postos de abastecimento, em parceria com, a, com um programa de fidelidade da companhia aérea. Então, vejam aqui que ó, você troca os seus. KMs, e ganha até 40% de bônus em pontos Latam PES. Então basicamente o que acontece? A gente tem aqui três lotes promocionais onde você pode transferir e vai ganhar esse, esse bônus, porém não vale a pena todos, então você tem que fazer o cálculo. Inicialmente o que vale a pena é apenas esse primeiro, então você vai pegar 50 km que você tem acumulado no programa de fidelidade do Abastece Aí, o KM de vantagem, e você vai transferir para Latam PES e ter um bônus numa condição normal, você vai ganhar 10 mil pontos. Como está um período promocional, você vai ganhar mais 400 mais 4 mil de bônus. Então, no final aqui, você vai ficar com 14 mil pontos. Você vai pagar uma taxa por isso. Essa taxa é de R$ reais a cada lote que você transfere. Então, você vai ter aqui uma taxa, um custo de fazer um investimento de R$ reais a cada lote que você transfere. Basicamente, nessa condição, o que, é que nós fizemos? Como que foi. Como que nós chegamos nesse né, esse valor de. É, de faturamento de, de 19 mil reais. Eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como nós fizemos e como vocês podem fazer, como pode aproveitar essa oportunidade também. Basicamente, nós tínhamos já uma quantidade razoável de acumulado, é, devido acumulados originados aí a partir do abastecimento do veículo e outras oportunidades que a gente se depara aí ao longo do ano. Então, aproveitamos essa oportunidade aqui e... Colocando aí, gerando já no início do ano, aí aproximadamente 20 mil reais de, de, de renda extra. Então, é, isso não dá uma certa tranquilidade. Mas vou mostrar para vocês aqui para vocês entenderem melhor. Basicamente funciona da seguinte forma. Vamos lá fazer o um cálculo. Eu tinha 2.500 km acumulados no KM de vantagem. Como vocês viram ali, eu preciso de ter o quê? Eu preciso de, de ter 50 lotes, 50 km para cada lote. Isso aqui me possibilitou participar com o máximo de, de, da promoção, que é 50 lotes. 50 lotes de 14 mil milhas cada um, que eu vou ter, porque eu vou ter 10 mil, como eu pude, vocês puderam ver ali, vou ter 4, 10 mil mais 4 mil de bônus. Então, eu vou ter 50 lotes de 14 mil milhas cada. Então, eu vou acumular nessa promoção, acumulei nessa promoção 700 mil milhas Latam Pez. Então, o acúmulo nessa promoção foi de 700 mil milhas Latam PES. Basicamente, o custo que eu tive nessa operação para fazer essa transação, ele foi de aproximadamente, deixa eu somar aqui para ficar mais claro para vocês, vocês entenderem aqui. Nós alcançamos um faturamento de aproximadamente 20 mil reais, mas eu tive um custo aqui para participar dessa promoção de 16.950 reais. Só que eu vendi essas milhas, 700 mil milhas, peguei bem no início da promoção, então eu consegui vender essas milhas a R$ reais. Então, 700 vezes os 28, isso me deu R$ reais de faturamento. Eu consegui gerar R$ reais de faturamento, podendo parcelar isso, é, esse custo aqui eu pude dividir ele até quatro vezes sem juros, então o capital que você levanta. Eu não preciso pagar nada por isso, não tem taxa, pelo contrário, tá, eu, sem juros. Então, eu posso deixar esse dinheiro aplicado quando eu receber. Então, aqui eu tive aqui um faturamento de 19.600 e fechei aqui com lucro de um lucro de 2.650 apenas com essa oportunidade. Então vejam que apenas com essa oportunidade aqui eu consegui pegar os caímos que eu tinha acumulado no programa de fidelidade da Companhia Aérea e consegui gerar é, uma excelente renda extra com eles, começando o ano aí, fechando aí, iniciando o ano né com é, R$ 2.650 de lucro. Porém, eu consegui gerar o faturamento dessa operação toda, dessa transação, vai ser de 19.600 sem juros. Então vou chegar ao final aí nesse período, final dessa promoção, colocando R$19.600 no bolso, livre de juros, não paga juros nenhum para você ter acesso a isso aqui. Você pode usar esse capital, esse dinheiro para capital de giro, você pode usar ele para, em vez de pegar um financiamento, você recorrer a esse tipo de promoção. Lembrando que eu utilizei apenas o limite do meu cartão de crédito. Aí você pode estar tá pensando, ok Elias, mas isso é muito distante da minha realidade, não tenho todo esse limite. Faça o proporcional. Quanto você tem de limite? Faça isso proporcional. Eu tenho metade disso, então meu lucro seria metade. Eu tenho só um quarto desse lucro, desse, eu tenho 5 mil de limite, por exemplo, no cartão de crédito. Faça o proporcional que você vai ver o seguinte. Se, provavelmente, se você tem um limite menor no cartão de crédito, seu ganho vai ser menor, mas ele é proporcional ao que você tem. Então, de repente, de acordo com a sua realidade, isso vai fazer muito, vai ser proporcionalmente, isso faz muita diferença. Então, Fique atento a essas oportunidades, entendo que você pode gerar renda extra através dos seus gastos do dia a dia, abastecendo seu veículo e trabalhando aí paralelo, unindo é, a partir de estratégias aí de utilização do limite do cartão de crédito. Então, excelente oportunidade para você colocar é, quase 3 mil reais de lucro no bolso, iniciar o ano aí com a excelente renda extra. Por isso que nós falamos aqui. essa é apenas uma das oportunidades que aparece ao longo do ano. Então, apenas com essa oportunidade você já consegue gerar uma excelente renda extra. Então, bora gerar renda extra, se você ainda tem, tem dúvidas, não ficou claro, comenta abaixo desse vídeo e não se esqueça, vai na descrição desse vídeo, se você quer aprender como fazer isso, como transformar o seu custo de vida, transformar os seus gastos, os seus gastos do dia a dia, o limite do seu cartão de crédito em uma nova fonte de renda, já clica na descrição desse vídeo, clica no link que está aqui abaixo. E se inscreva para a Semana da Renda Extra com Cartão de Crédito. Um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu e Tati vamos te ensinar o passo a passo de como você consegue ter acesso, transformar aí seus gastos do dia a dia o limite do seu cartão de crédito em uma fonte de renda, em renda extra, possibilitando aí que você e sua família realizem seus sonhos, alcancem seus objetivos. Então, muito obrigado pela sua companhia. Reforço aqui, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo. Se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, não deixe de compartilhar e se inscreva em no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.